Então é isso, manos, agora nós vamos tentar fechar o desafio do golem delixir Ganhar aqui as últimas 100 cartas do nova carta golem Elixir, Também pegar o emotezinho Tudo isso em live, estamos em live, o link tá aqui na descrição Facebook, estamos ao vivo, manos E vai ser uma loucura, hoje tá muito engraçado aqui Vamos jogar então essas duas últimas Quem sabe vocês não aparecem aqui É só compartilhar aqui, quem estiver na live que vocês vão aparecer Então bora lá, partiu mais uma! Vamos que vamos! É agora, mano. Vamos lá, vamos lá. Peguei princesinha. Será que são decks mais leves, então? Hum. Ah. Hum. Vamos de gole de elixir. Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos lá, vamos lá. Cara, eu gostei do gole de elixir. Eu sei todo mundo gostou. Acho que não todos, mas eu achei bacana. Mesmo dando elixir pros outros, se o cara tiver com... Muito elixir, não soube o que fazer, não adianta nada, né? Então, sei não, viu? Tá, gastou um pouquinho ali. Vai ter que gastar mais, né? Pra matar, não adianta nada. Vamos lá. Bora, bora, bora, bora Ó, do outro lado ela tá batendo também Aqui também vai bater Vamos ver o que aconteceu ali Bateu uma vez ali também Vai de leve, dando dano ali Tranquilão O é que dá pra fazer aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Puxar lá pra cima de novo Tá dando dano ali ainda O é que dá pra fazer aqui Opa Ó, puxei ali, puxei ali, de leve. Beleza, tá bom, tá bom. Ó, deu bastante dano lá do lado esquerdo, hein? O lado esquerdo já deu bastante dano. O lado direito vai começar a tomar agora. E a gente tá bem na fita, hein? Tá bem na fita. Vamos botar aqui essa bruxa, que agora a gente tá, tá top, tá top. Vamos ver se vai dar certo aqui, hein? Vou dirigir de lixir ali dar certo ali, vamos botar nossa princesinha aqui, ó Tentar finalizar aquele lado Esquerdo, ó, já foi Ali, mais uma vez E GG GG ali, vamos puxar a pra cá, ó Pra cá, pra cá, pra cá, Bom, tá bom, tá bom Tá bom, estamos bem ali na fita Vamos botar de novo nosso golem De elixir aqui Vamos botar nosso golemzão ali, ó, daquele lado cruxa aqui desse lado aqui, ó aqui vamos botar aqui nosso. Opa, beleza, boa. Vamos defender ali, precisa defender ali, porque tem aquela interceptora ali, de leve bruxinha aqui, de leve, tranquilão, sem stress. Tem um boi investido aí também, perdido. Uma bruxa aqui. Um golemzão aqui, passando aqui de leve. Tranquilo, como que não quer nada. Tem mais defesa ali. E aí, meu amigo? É Jeca! Uh! Que beleza, mano. Você é louco, moleque. Você uh! é louco, mano. Caraca, hein? Primeira já foi, hein? Deixa eu ver. Não tem flechas é porque tem uma coisa que vai vir, hein? Vamos ver... De... Vamos de servinho, vamos de servinho, vamos de servinho ali, vamos ver o que vai dar. Quero só ver o que vai rolar. Aí eu peguei a flash, peguei o serve, então ele não vai ter flash pra atrapalhar meu servo, eu tenho o servo e não vai precisar de nada. O miserável é um gênio! É isso, gê, gê. Bora lá, hein? Bora lá, vamos diga de criar o que ele traz, vamos ver o que vai acontecer. O que ele tem? Hum. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver o que ele vai colocar ali. Boa. Ai, bateu, mano. Como é que acabou com tudo? Como é que acabou com tudo, mano? Não, não é possível, cara. Tá? Na moral. Na moral. Vamos, bolinha. Vamos, bolinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, vou ter que pensar aqui porque o negócio tá louco. Hein? Não, foi uma boa, não foi uma boa. Eu não tenho tacos ali pra ajudar. Não vai dar não, isso aqui não vai dar muito bom não. Ai, o perigoso é tomar três, mano. Nossa, eu vou tomar três. Eu vou tomar três. Não deu! Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein? Não deu na segunda tentativa. Vamos lá, então. Vamos agora pra mais uma. A segunda não, primeira tentativa. Vamos à segunda tentativa pra tentar fechar isso daí. Na verdade é a última, né? Porque se eu perder agora, já era. Vamos lá. Vamos tentar mais uma agora e vamos ver o pai da moleque. Partiu. Goblinzão Danilo Goblins. Hum. Vou de bola de neve Vou de service Vou de Princesa Tá, vamos tentar fazer isso aí Vamos tentar fazer funcionar isso daí Quero só ver qual vai ser a ideia, hein Vamos lá Quero ver o que vai rolar O que ele me deu, o que eu ganhei dele o Que eu peguei aí, juntou tudo Se ficou bom, mano do céu, mano do céu. Vamos lá, vamos lá Ele me deu lava. Interessante. O que é isso aí, mano? O que é isso aí, meu amigo? O que é isso, meu amigo? Opa. Opa. Batemos ali. Batemos ali. Batemos. Batemos ali, hein. Vamos lá, vamos ver o que rolar Bora, bora, bora. Tem que levar aquela torre ali agora, hein? Boa, boa, tá. Beleza, foi uma troca de torres, mas ele tá com a vantagem ali, né? Vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer, hein? Meu Deus Levamos Caraca, que pressão que eu fiz, mano acreditar até o final, moleque Meu Deus do céu Fechamos o desafio, mano Fechamos o desafio aí 15 vitórias Fechamos o desafio, 15 vitórias Meu Deus do céu, mano Olha o emote vindo pro pai Uh, emote novo Olha lá o emotezão Quer... Deixa eu pegar o emotezão aqui Emote novo, ó Vamos lá, emote é novo Vamos ver que lugar que eu vou colocar Vou colocar no lugar da Da princesinha ali Muito bom, valeu Luciano Boni Obrigado pelas 303 estrelas 303 estrelas, mano Muito obrigado, mano, tamo junto coração E você que tá vendo aí o vídeo, mano Sabe que esse vídeo aqui foi tirado da live, mano Estamos ao vivo nesse momento lá no Facebook, mano O link tá aqui na descrição, mano Conseguimos fechar o desafio Aí, ó Desafio do gol e conseguimos fechar Fechar direito aí, mano Foi top demais, mano, muito bom Conseguimos fechar, então foi GG Agora bora focar pra subir alguns troféus também, beleza? Bom, é isso, manos, muito obrigado a todo mundo que acompanha aí no vídeo no canal do YouTube Se liga só, tem mais live aqui no Facebook E aqui nós continuamos Um abraço, falou, até mais Foi!